Bem-vindo a Oslo, Centro Cultural, Econômico, Científico e capital da Noruega. Um dos países com maior índice de desenvolvimento humano do mundo. Aqui em Oslo a gente vai conversar com a Patrícia, fundadora da Internationale Spark School, uma escola de idiomas, e a gente vai entender quais são os principais desafios e os motivos que trouxeram a Patrícia até aqui a empreender num país rico de oportunidades como esse. Se esse assunto te interessa, confere aí. A estabilidade econômica que faz a Noruega um dos melhores países para se viver deve-se, em grande parte, à descoberta do petróleo na década de 60, que impulsionou a economia e possibilitou a criação de reservas. Porém, para reduzir a dependência econômica da exploração de recursos naturais, o governo tem incentivado ativamente o empreendedorismo no país através da Innovation Norway, a agência estatal de incentivo ao empreendedorismo e à inovação. Patrícia, eu queria que você me contasse então quais foram os desafios para você chegar aqui na Noruega, um país tão característico, né, rico de culturas, com índice de desemprego baixo, com uma economia tão forte, um uhum. índice de desenvolvimento humano altíssimo uhum. e eu fiquei muito curioso em entender assim, como, como você chegou até aqui e conseguiu empreender por aqui. Conta pra gente a sua história. Ah, então, brevemente eu vim fazer, na verdade, um mestrado aqui em educação na Universidade de Oslo e um mestrado em inglês e o plano, o plano era voltar para o Brasil. Mas, é, conheci meu marido aqui e acabou que fiquei aqui e... Bom, a minha formação acadêmica na parte de arquitetura, mas não cheguei a trabalhar com isso. Eu fiz uma nova formação em letras, então eu sempre trabalhei como professora de português e inglês no Brasil. Tinha uma pequena escola lá também, é, mas com escola particular, né, de aula privada. E quando eu vim pra cá comecei a trabalhar com isso, é, primeiros, os primeiros empregos que eu foram na escola de línguas. Mas para você conseguir. Assim, é uma, pouca, uma, uma carga horária bem baixa que você tem como professora de línguas, então você tem que trabalhar em vários diversos lugares para poder conseguir é, um, um, um salário, né? <risos> então aí eu comecei a registrar minha própria firma aqui na Noruega. E, e como é que a foi assim, registrar a firma? Você abriu um CNPJ? É, é, na verdade aqui eles têm uma coisa que, que chama uma firma de uma pessoa única, seria uma tradução assim, a grosso modo. Pessoa... Tipo MEI, assim, Microempreendedor Individual, isso, tem isso no Brasil? Isso, tem também, olha, eu não sabia. Então, <risos> exatamente, então aí a partir desse momento está registrado como uma firma, mas é ligado à sua pessoa física, é um CNPJ ligado à minha pessoa física. Então, aí eu posso emitir nota fiscal, e aí eu pago o um imposto tudo certinho, e emitir a factura, então tá tudo finalizado. Pra abrir isso, eles têm um sistema aqui na Noruega que todas as partes, a maioria das coisas burocráticas, são resolvidas pela internet. Então, você tem uma, uma autentificação da pessoa física, e você consegue fazer isso por um site que chama Altin, que é assim, tudo dentro, tudo no mesmo lugar. Então, lá você registra a firma. E é um, um processo até bem simples, você não tem que ter nem capital inicial para fazer isso. E a, o governo da grã o meu entendimento é que eles tentam facilitar próprios, os pequenos empreendedores porque você só começa a pagar imposto quando você chega num montante Shiba. Então você não paga nada então quando você chega nesse montante que você começa a pagar imposto. Justamente para você poder ter esse impulso inicial, né? Porque <risos> no começo é difícil mesmo. Que legal, então é, é meio que facilitado, sim. a burocracia também é muito menor, parece. É, né? eu não sei quais são os sistemas burocráticos é, atualmente no Brasil, mas aqui é bem, é bem razoável, é bem sim. Para a regulamentação de uma empresa, todas as ações são feitas através do site do governo, que se chama Outing. Por lá, é possível uma pessoa física registrar uma pessoa jurídica. Tudo é feito digitalmente e no caso de um microempreendedor individual, não há gastos. No que se refere a empregados, há um imposto único, chamado de Imposto sobre o Empregador, que corresponde a 14% do salário. Esse imposto é recolhido a cada trimestre. O empregador também paga algo semelhante ao 13º salário, chamado aqui na Noruega do Dinheiro das Férias, que corresponde a 12% do salário do empregado. Os impostos pessoais são progressivos, de acordo com o rendimento mensal de cada pessoa. Ao pagar o salário, o empregador é responsável por recolher o imposto dos empregados e repassar diretamente para o Estado. E, e como um estrangeiro, né, você é brasileira, como você conseguiu isso? É, você casou aqui, né? Uhum. Mas é, um brasileiro consegue abrir um... Consegue abrir uma firma aqui. É. Naturalmente você tem que se interar de com como o sistema funciona. É... Todo o que eu fiz foi em norueguês, mas se não me engano pode ser que seja errada, mas também tem acesso a, a essas informações gerais em inglês nos sites oficiais da Noruega. Eles trabalham bem no, no canal porque uh, tem muitas pessoas de fora também que vieram para a Noruega e eles estão interessados especialmente na parte de TI, é, interessado em o jogo estrangeiro, então eles aceitam bastante também, Tem bastante estrangeiros, especialmente em Oslo. Então, mas eu fiz tudo em norueguês. Mas para poder entender de tipo, como vai acontecer tudo, você tem que, <risos> tem que ler bastante. e que me ajuda bastante no Caminho das Pedras foi o meu nariz, né? Porque é, não. a língua, no caso, chega a ser uma barreira, Eu falo em inglês sem problema, mas na hora que chega em questões uh, jurídicas e, <risos> e questões mais de disciplina, assim, mais formal, uh, chega num nível de língua que fica demora mais para você conseguir absorver. Então, eu tive bastante ajuda na Marinha. E como você conquistou seu espaço aqui, assim, com diferencial? Que, qual, qual que é o grande ah, X assim isso. da questão para você marcar território e conseguir se, se, se manter, né? Então, é muito difícil. Vou te dizer que como professora de línguas, eu tenho formação no Brasil, já tinha experiência, mas chegando aqui é, eu não tinha a formação adequada para o mercado norueguês. Eles exigem um, alguns cursos específicos que quem tem a formação de jadega da Noruega consegue entrar no mercado Mas eu, como não tinha, ficava só em escolas particulares de, de línguas estrangeiras. Então, para poder entrar nesse mercado, ou eu tinha que voltar para a universidade estudar mais alguns anos para ter aquelas coisas na, na, no currículo, ou eu falei, quer saber? Já tenho minha firma, que eu dou aula particular, vou fazer uma escola de línguas. Então eu tive que juntar todo o know-how que eu tinha de conhecimento de língua estrangeira, de ensino de língua estrangeira E, e ganhei muita experiência na parte administrativa mesmo, porque linguística é minha área, mas é parte de, de, a parte de contabilidade, né? você tem que aprender um monte de coisa a parte de gestão mesmo que você tem que administrar, tem que fazer bíblicos cursos, tem que administrar todos os professores, tem que administrar é, o lugar que você tem que administrar a parte de publicidade também, que a gente aprendeu. Muito, porque entrar no mercado do Google, se você não se mostrasse, ninguém te acha. Então se tornar visível foi uma coisa muito difícil, mas o um ponto assim chave para mim é que todos os nossos cursos de línguas têm que ter um nível de excelência Sobre todos os aspectos. O lugar que a gente dá aula, a qualidade dos professores, a qualidade do material. Eu acompanho as aulas sobre como é que está indo, né? com as visitas pedagógicas, do feedback dos professores. A gente tem sempre um canal aberto com os alunos para saber o feedback, como é que foi, o que eles gostaram, o que eles não gostaram. E a gente está sempre melhorando. Então, são muitos desafios. Eu consegui entrar no mercado aqui, o mercado de Osvo, é, como eu disse, tem muitos estrangeiros. Mas é, cursos de línguas já tem aquelas escolas estabelecidas Tem escolas que têm o background dos seus próprios governos Como o Instituto Français, que tem o governo da Ué França que tem o Instituto que tem o governo da Alemanha Então eles recebem, são subsidiários, né? E fora as outras escolas grandes que já estão aqui no mercado E você concorrer com os peixes grandes, então você tá conversando, é muito difícil Ah, com é certeza. Então a gente, a maior aposta é em qualidade e atendimento, assim, primordialmente o melhor que a gente pode dar para os, nossos, para os nossos alunos. E aí, dá muito trabalho. A jornada de trabalho regulamentada na Noruega é de 37,5 horas semanais. O salário mínimo varia de acordo com a área de trabalho e é regulamentado por lei, mas nem todas as áreas têm essa regulamentação. Para as áreas que não têm, o salário é acordado entre o empregador e o empregado. Os níveis de produtividade horária bem como o salário médio por hora na Noruega, estão entre os maiores do mundo. E qual, qual é o cargo chefe assim, a operação, da, da sua operação que gera mais resultado para você? É a aula de português, ou de inglês? Não, a, as aulas de inglês e espanhol, realmente, é, tem bastante procura. Japonês. Japonês. <risos> é. Japonês tem bastante. Uh, nossas, a gente abriu um curso recentemente de croata. Sério? E o curso também foi um grandíssimo sucesso, a gente está com pessoas ali se de porque não tem capacidade de aprender todo mundo. É, mas as, as línguas assim, mais é, conhecidas, tipo o francês ou o alemão, como a gente concorre com, com institutos muito renomados no todo não tem grande procura. Mas árabe, por exemplo, é um, é um curso que tem bastante interesse aqui. E essas coisas mais. Em português, a gente também sempre tem bastante cursos, e aí fica sempre aquela mestra de: é português Brasil ou é português europeu? As pessoas perguntam. A gente tenta conciliar para poder atender com as necessidades de, de todos aqui. Os valores igualitários da sociedade norueguesa garantem que a diferença salarial entre o menor trabalhador assalariado e o diretor executivo da maioria das empresas seja muito menor que em economias ocidentais comparáveis. Isso é legal. Então seu diferencial fica sendo qualidade, atendimento e também, é, vamos dizer, que seria é, abrangência. Você pega algumas línguas mais menos concorridas e faz disso uma grande oportunidade. Sim. A gente tem que pegar os nichos que ainda não estão preenchidos, porque os que já estão tomados é realmente muito difícil de entrar. E a gente desenvolve parcerias também, por exemplo, nessas línguas. O alemão que já está tomado aqui, a gente tem uma parceria com uma escola de, de língua alemã lá em Alvim, então, eles têm a capacidade de oferecer o curso de língua com professores lá de um grupo. É, a gente tem a parceria com eles com a Skype, né? a nova da distância. E também com as pessoas que querem fazer intercâmbio um lá, fazer o um curso de aprendizagem. Tipo de então, a gente faz Agora, a gente fez uma parceria também com uma escola no Japão. Legal. Então, é. Não, uma aula de empreendedorismo, com certeza, <risos> porque além de tudo outro outra outro recurso né outra outro método que vocês estão usando para poder se diferenciar é um método muito recomendado dentro do empreendedorismo que é a realização de parcerias né uhum. a gente o mundo é um, um mundo atual é um mundo colaborativo né então a gente tem que procurar entender é, como se ajudar né uhum. para poder desenvolver o melhor negócio enquanto isso também é, na nossa firma a gente pensa na escola é, meio <risos> É, idealizador assim, mas é, desde o princípio, desde o primeiro dia que a equipe foi formada, a gente também tem uma, uma, outra, um acordo com a Noura, que é fundos da, da floresta tropical, que é daqui da Noruega, e eles ajudam, eles contribuem com, com o meio ambiente, então todo o dinheiro que uma parcela uma tícula, uh, de cada matrícula de custos de lugar direto com a Noura, que é a sua esconda, eles você, esse dinheiro que muitos estão vários tá aqui é na Amazônia, não só na Amazônia, mas em diversas uh, com florestas tropicais também, então a gente tem isso e também para mim é primordial que as pessoas que trabalham na escola, que elas tenham uh, um bom ambiente de trabalho, que elas gostem de trabalhar, que elas estejam juntos com a gente, então o que eu tenho também desde o começo é a, a, gente, a divisão de lucros, né? então a partir de um certo por cento de alunos que a gente tem, a gente começa a, a, a ter lucro mesmo a gente vai dando percentual de lucro lucros de luz, Professores. Meritocracia e participação nos resultados, né? Mais uma lição empreendedora muito bacana. Bom, se tivesse que deixar uma recomendação para um brasileiro que está em busca de, de, de empreender fora do país, de buscar identificar oportunidades, né? É, acho que a Noruega é um país muito característico, como comecei falando aqui, né? com uma economia muito sólida, devem ter muitas oportunidades também. Qual seria a sua grande recomendação ou o que você gostaria de ter escutado quando você chegou aqui oito anos atrás? Paciência, paciência, paciência e perseverança, porque é difícil, se você achar que você vai começar assim, ah, não consegui nada no primeiro ano, então já acabou. Não, você, tem, você conseguiu sim muito no primeiro ano, apesar de você não ver resultados assim financeiros logo no primeiro pacto, no primeiro momento e aí você tem que perseverar, você vai entrando aos poucos. É muito difícil você estar aqui, então você tem que saber a língua em primeiro lugar. Se você quer ser um, um, um, um, um, um empreendedor aqui, todo mundo na Noruega fala inglês, não tem problema nenhum. Mas se você quer empreender aqui, aprenda a língua da Noruega, fale norueguês seja fluente. E, uh, você vai abrir todas as portas para você, faz toda a diferença e também se interage todas as partes. Porque se você não está no meio, você não vai saber das partes de como é que você vai abrir a fim, como é que você vai registrar ah, imposto, como é que você vai pagar os funcionários, como é que você vai fazer a parte de background do, do Google e do mais. Legal, Patrícia, uhum. parabéns viu, Obrigada. você é, é, trouxe pra gente aqui alguns insights que mostra que na verdade é possível a gente empreender aqui, mas que as dificuldades e as características elas são as mesmas presentes em vários lugares do mundo. Né? É muito comum as pessoas que empreendem é, terem um pouco de ideia de que Pô, vou abrir meu negócio, agora eu estou bem, não preciso, não tenho mais chefe. É, vou Estou resolvido financeiramente. Né? Na realidade, o que a gente vê, a gente que empreende, a gente vê que é muito trabalho, é muita dedicação. Eu falo que é, é paciência e persistência. Né? Tem que continuar, tem que dedicar, tem que se envolver porque grandes resultados vêm com grandes dedicações também, né? E longo prazo. E longo prazo, né? Mas é muito bom também, né? Quando a gente é. vê dando certo, é um prazer, assim, incomparável. ver é. algo crescendo, você idealizou, que tirou da tua cabeça, né? É fantástico, né? Fantástico. E ser seu próprio, próprio chefe é muito bom, mas também é... a gente é um chefe que se cobra muito, né? Porque a gente tem que fazer tudo para poder dar certo. Justamente. E então, cuidar é. das pessoas. Pessoas, né? E fazer com que a nossa energia, o nosso brilho no olho, é, é, vamos dizer, contamine ou contagie as outras pessoas também. Então, com certeza. Vamos uhum. tudo isso. Obrigado mais uma vez por, por ser tão uhum. simpática e receptiva é nesse bonito. projeto nosso aqui. e Compartilhar a sua experiência, que é super válida, com todos que acompanham o nosso canal e as nossas, uhum. nossas notícias. Eu agradeço a vocês por terem com contato comigo, é uma grande oportunidade de estar aqui com vocês e é um prazer. Valeu,